moleque, agora sim, prepare-se para um dos melhores jogos de todos os tempos, Roller Coaster Tycoon, saudação internauta, seja bem vindo, eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Muito bem, vamos lá. Vamos abrir o parque e iniciar uma campanha publicitária do parque. Um dos primeiros jogos de PC que eu joguei. É claro que ele não poderia faltar aqui no canal. Vou começar construindo um carrossel. E um twist. Opa, já temos um visitante Construir o caminho Entrada e saída Vai custar 2 reais a entrada E vamos abrir E agora vamos construir uma montanha-russa Entrada e saída Vamos colocar 4 reais entrada, para a montanha-russa Agora vamos mexer no financiamento de pesquisa Vamos colocar para focar em lojas e barracas Opa, já temos um bocado de gente E começou a chover Vamos começar a vender guarda-chuva Pronto, e vamos abrir Muito bem Vamos construir agora uma área de alimentação Colocar aqui mais uns bancos Umas lixeiras Vamos colocar para vender bebida Vou Colocar o preço Agora vamos contratar um faxineiro e um mecânico Pronto O já foi lá no carrossel. <risos> e agora vamos colocar para vender fritas. E vamos contratar também um animador E agora vamos vender balões Vamos abrir e agora mais uma campanha publicitária. E agora vamos instalar um banheiro. cobrar para ir no banheiro. <risos> contratar mais um faxineiro. Um vai ficar responsável por essa área nova e, e o outro vai ficar aqui no caminho principal. E agora vamos construir uma nova montanha-russa. Na verdade esse aqui é o Open RCT2, ele é uma versão atualizada feita por fãs e é muito interessante. No Rollercoaster 1 tinha a Montanha Russa de Aço, ela foi substituída por essa daqui, a Montanha Russa de Looping. nova atração e aqui vamos colocar mais uma área de alimentação aqui vamos vender pizza e mais um lugar para vender bebida Vou colocar aqui uns bancos importante ter banco na saída das montanhas russas, porque se alguém sair nauseado, já pode sentar ali e não ficar perambulando pelo parque enjoado, entendeu? Já estamos quase lá, falta um mês para completar o objetivo. Né? E o carro se quebrou? <risos> Mecânico tá dormindo em serviço. É isso aí. <risos> conseguimos <risos> e até a próxima